De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu mis heridas? De a poco me mostraste un cielo ¿Dónde vamos hermano Fraín? Vamos hoy día a repartir eh, 200 para para nuestros hermanos más necesitados Y... É uma grande alegria poder fazer isto, é, mas sem a ajuda de, das pessoas é, que se unem a nós para, para que chegue este, esta comida para os irmãos de La Cali, É impossível. Então, se nós damos graças a todas as pessoas que nos ajudam e, e necessitamos de mais ajuda para alcançar mais pessoas que se encontram é necessitada é, nem sempre é o mais importante é a comida mas a presença de de uno, é, que leva o amor de Cristo para, para eles né? e que eles encontrem também esse amor é, e que tenha é, esta esta alegria de, de poder encontrar com com Cristo nós encontrarmos com Cristo, e eles, enco e, e eles também encontraram Cristo em nós, através de sua ajuda. Muito graça Em nome do Padre, do de Filho e do de Espírito Deus, Deus, Santo. Amém. Que Padre, Deus nos bendiga a todos hermano. Amém. Padre nosso que estás no céu santificado seja o teu nome. Venha a, a nós por aí. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Sigue nuestro canto, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer no en no no de la tentación, y de en la vida. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, Señores, el Señor es si tú, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. bendición de Dios todopoderoso, nuestro Dios y Padre, y Espíritu Santo. Amén. E aí, la ayudita. Gracias. Padre, de familia, con mi mujer y mis hijos, tengo dos más en la casa. Estamos ahorita pasando por una situación que nos hayamos condeído a ver si nos pueden dar una ayuda sobre un arriendo. Cualquier ayudita que nosotros estamos aquí. en La esquina, ellos ya no conocen. A ver si nos pueden dar una ayuda. Sí, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, ¡Chile! si, si, si, si, la si, si, si, ¡Ay! A vida, por estarmos vivos, por estarmos saúde. O Senhor bendiga cada um desses dois filhos, não deixe faltar nada para eles. Regale sempre, Senhor, a paz para seus corações. Padre nosso, que estás en el cielo, santo santificado seja tu nome. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. cielo. Danos o hoy o nuestro pan de, pan de cada dia. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchas gracias. Sí, le No, estuvo nosotros en la noche. Dios lo gracias, Padre. Amén. ¿A gracias. ¿Qué quieres sí. tres, tres, tres, para, ¿sí? para ti, sí, nuestro que está en ser santificado sea tu nombre. Venga a nós, teu reino, A gazeta voluntária na terra como em céu. Dá-nos o nosso pão de cada dia, perdona nossas ofensas, como também os outros perdonamos a que nos ofenda, não nos deixe cair na tentação. E pedra nos Yeah A graça de Deus, hoje dia nós terminamos é, nosso nosso trabalho de, de ajudar a levar aos irmãos mais necessitados é, o alimento e nós com a graça de Deus e da e ajuda de muitas pessoas nós podemos fazer esse trabalho e queremos é, estender a mão e pedir para que você nos ajude a continuar este trabalho, porque nós outros é, necessitamos de ajuda e, e pedimos sua caridade. É, nós somos uma obra franciscana que vem vindo do Brasil que se chama Casa, Casa de Assis. Nós né? estamos ubicado na Comuna de Contadí e você que quer fazer um aporte, nós eh, temos o. Vamos passar o telefone e a ubicação para que você também haja uma visita para nós. É com muito carinho, com muito eh, amor que nós fazemos esse trabalho e queremos eh, levar ao a próprio Cristo. Eh, o alimento, o amor e o carinho de cada um de vocês. E Que o Senhor nos bendiga e continue nos dando a graça de poder ajudar aqueles que mais necessitam. Jesus disse se tive hambre e me desce de comer. Tive sede e me desce de beber. Era peregrino e me acorrestes. Estava desnudo e me cobriste. E todo, todo, todas as vezes que nós trazemos isso para esses irmãos, nós estamos fazendo para o próprio Jesus, que se põe na persona do mais pequeno, que está sofrendo na calle que não é escutado, que é olvidado muitas das vezes, mas Cristo está aí escondido em cada um deles, pedindo a nossa ajuda. E nós também pedimos a sua ajuda e pedimos o seu aporte para que podemos continuar a, a levar este alimento, não somente corporal, mas o alimento também espiritual para muitos que necessitam. Que o Senhor continue bendecendo a cada um de vocês. Aqui está o irmão o Andrés, que vai também falar umas uma palavras. e Que Deus nesta tarde possa volver para nós para os É esta graça de donar é, esta graça de ajudar as pessoas porque quando nós os ajudamos como o irmão como o frei disse é o próprio Cristo que ajudamos então se o próprio Cristo ele quer isto ele quer que através de caridade, que através de ajuda Possamos abrir o coração para que nós também recebamos a bênção de Deus, que através da caridade, através da adoração, a misericórdia de Deus e as mais profundamente. Porque todas as vezes que hacemos o bem, hacemos algo de bueno, não somos nós, mas sim é o próprio Deus, é o próprio Cristo que hacemos em nós, e nós somos. Que Deus lhe bendiga, que Deus te dê a paz, que Deus volva para você o rosto de misericórdia e nos dê a paz. Amém.